Nosso catálogo de negócios à venda contém cerca de 400 ativos dos mais variados tipos e segmentos, empresas de todos os ramos, imóveis com renda, áreas para loteamentos, fazendas, empreendimentos na área de energias limpas, solar, eólica, hidroelétrica, biocombustíveis naturais não poluentes, transportadoras, terminais portuários, e muito mais. Temos acesso a investidores nacionais e internacionais. Querendo comprar ou vender um negócio, entre em contato conosco. Estamos no mercado desde 1981, oferecendo serviços de excelência em assessoria e intermediação de negócios com ética, confidencialidade e segurança jurídica. Rogoski Associados. Consultores de negócios. <música>